Vamos nessa! Pérgola! Uhul! Mini Amigos estão prontos pra brincar. Aqui, deixa eu ajudar. Oh. Oh. Você tá muito lamacento pra brincar. Não tô tão lamacento. Tá, também lamacento. Música, por favor. Baseado no premiado aplicativo Sago Mini Mundo. Eba! Se junte a Harvey. <risos> Robin, <risos> Ginja <Ginger. risos> e Jack. Eu vou jogar o Senhor Graveto super longe. Hiper, super, super, extremamente muito longe. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Sou grato. Quero agradecer. Juntos, podemos ser gratos por muitas coisas. Pizza. Olha essa galinha. Que é muito bom! Pra tá com minhas amigos!